Oi gente, hoje trazemos um assunto importante para todo brasileiro, talvez seja hoje a reforma previdenciária a maior preocupação na vida do brasileiro. E como a revista Bem-Estar atende muitos da área da saúde, médicos e outros profissionais, nós viemos falar com o Dr. Rodrigo Fagundes, que é especialista na área, justamente para tirar algumas dúvidas. Doutor, quais são os pontos que gerarão mais perdas para médicos e outros profissionais da área da saúde? De várias das mudanças, eu sacaria duas principais. O primeiro ponto é o que antes a lei exigia a necessidade de comprovação à exposição ao risco. O que muda agora na proposta de reforma? Você precisa comprovar o efetivo dano causado. Ou seja, se antes você só o fato de estar exposto ao agente, ao agente nocivo, no caso dos médicos profissionais que trabalham em UTI, por exemplo, que era o agente biológico, agora você comprovar um dano, ou seja, uma contaminação por uma doença ou alguma coisa que altere a saúde do profissional. O segundo ponto é a forma de cálculo. Se antes a gente pegava a média dos 80% maiores salários, hoje a gente vai contar com 100%. Ou seja, aqueles períodos que você contribuiu como um salário mínimo vai contar para a sua média de aposentadoria, ao invés de ser descontados. Viram como o assunto é complicado? Por isso é importante que estejamos bem informados sobre, sobre o tema, que tenhamos um advogado especializado nos acompanhando, que possa tirar as nossas dúvidas. E, por outra, vocês poderão acompanhar nas, na revista Bem-Estar, que estará já já nas salas de espera, o assunto como um todo. O Dr. Rodrigo estará tratando dele na próxima edição. Nos acompanhe.